A produção de aguardentes é uma tradição de diversas regiões e culturas do mundo. Os indianos retiravam espíritos bastante fortes do arroz, das tâmaras e de sucos de outras ervas. Nos lugares onde se produzia açúcar, destilava-se bastante licor ardente e inflamável. A nossa cachaça é parte dessa história de permanências e trocas culturais entre o mundo europeu e as terras do novo mundo. Os primeiros colonizadores que vieram para o Brasil apreciavam a bagaceira portuguesa e o vinho do Porto. No engenho da Capitania de São Vicente, entre 1532 e 1548, descobrem o vinho de cana de açúcar, ou garapazida, que era servida aos animais vinda dos tachos de rapadura. Os senhores de engenho passavam a servir o caldo, chamado de cagaça, para os escravos. Daí é um pulo para destilar a cagaça e nascer a cachaça. No novo mundo, a aguardente era classificada junto com as especiarias, principalmente a pimenta, por supostamente conter elementos benéficos à saúde e capazes de combater o envelhecimento. A cachaça já foi chamada de Água da Vida, remédio do espírito capaz de alegrar os tristes, de fazer pulsar o coração dos fracos e de atender a fins bem mais corriqueiros, como o de acalmar as dores de dentes. Muitas bebidas rústicas nasciam da primeira transformação da cana. As sucessivas fervuras que seu caldo sofria na busca da adequada purificação forneciam apreciados licores. Os escravos juntavam a garapa resultante da segunda fervura do caldo da cana em um pote, até perder a doçura e azedar-se, porque então dizem que está em seu ponto para se beber. A bebida era servida aos cativos do engenho sob uma rígida distribuição hierárquica, Primeiro as escravas que trabalhavam na moenda, depois os pescadores, e finalmente os barqueiros que transportavam a cana e a lenha para o engenho.